What's up learners? How are you doing today? Aqui é o Junior Silveira, sou professor de inglês, estou aqui com o Paulo Nidec E aí pessoal, tudo uh -huh. bem? A gente está aqui no, no Rio de Janeiro, vim aqui no YouTube Space fazer um evento aqui junto Muito com os, legal. os YouTubers Edu né? E agora no dia após, day after, day after. estamos na Lagoa Rodrigo de Freitas ah, Vou mostrar aqui o pessoal, olha a Lagoa, que bonito, que bonito A gente vai ensinar para vocês algum, algum vocabulário relacionado a Lagoa, Rio, Oceano e tudo mais então, nossa, Lagoa, olha o vento aí você Sim. falou Lagoa, Paulo. Como é que, que se diz Lagoa em inglês? Lagoa. Você bem sincero, eu acabei de aprender com a outra teacher, a hum. teacher Renny, que é lagoon. Lagoon. Porque é diferente de lake. Lake, então seria? Rio, se eu não me engano. É Ou lago, né? É, é. eu não sei. Porque, honestamente, é difícil saber inglês porque você não sabe em português. É então, verdade. eu não sei exatamente a diferença entre as coisas, mas eu tenho uma certeza. Lagoa Rodrigo de Freitas é lagoon. Isso eu pesquisei tudo, é. Garoto. E na hora que você vai falar rio, porque falar de lagoa... Enfim, me lembra rio. Rio em inglês, como é que seria? Rio é river. River. E aí parece, né? River, o mesmo R de Rio, R-I, Rio, R-I, River. É, tipo, The Amazon River. The Amazon River. E como é que se diz oceano? Que também me lembra oceano, né? Como Sim, é tudo diz? tem água. É ocean. ocean. Ocean. Ocean. Agora a gente faz isso aqui ao vivo, E a diferença entre ocean e sea. Se é que tem. Aí você me pegou porque eu não tenho nada de geografia. Sim, é complicado. Talvez o tamanho, não sei? Eu não sei. Eu não sei Você eu, sabe aí coloca nos comentários, te, te falar em, é coloca nos comentários, como em português também, qual a diferença entre mar e oceano? Cara, boa pergunta. A ideia que me dá é que oceano é algo mais vasto, né? O oceano e uhum, tal, uhum. mas tem os sete mares. Então a ideia é que, acho que é mais, acho que é menor, né? Sim. Então se, acho que seria o equivalente se a gente negociar entre os idiomas. Se seria mar e ocean. Oceano. Oceano. Tem a ver com tamanho, é. Bom, minha história não. Geografia é terrível. Oh, nem, nem eu sei a matéria que estuda isso. Você sabe? Coloca aqui nos comentários se você sabe mais palavras relacionadas Mas a é isso. Mas é importante lembrar isso. Que é lagoon, lagoa, river, rio, rio ocean, ocean, parecidinho, que é oceano, uhum. sea, mar e aí o meu preferido aqui no rio, beach, que é praia. praia. Muito importante Tronócia não confundir com, com beach. Uhum. Muito importante. E qual a diferença entre beach e beach? Beach é praia, como você falou. E se você falar beach, você tá falando cadela, uma. vadia. vadia, assim. uma pet uh -huh. Então atenção na pronúncia legal esse vídeo, hein? É, Só coisa complicado. do mar e tal, lake, é, river. Muito, muito zen, vídeo é. muito zen. Like nesse vídeo pra ficar feliz, não se esquece de se inscrever no canal do Paulo. Corre lá, tem muitas dicas bacanas de inglês pra você conhecer. E também se inscreve no meu canal se você for novo por aqui. That's it for today, guys. Thank you very much for watching. E lembrem-se todos vocês, see you around. Bye.